Olá, tudo bem com você? Aqui é o Bartolomeu e hoje eu estou aqui para te fazer uma proposta. Você quer estudar de maneira prática e tranquila para poder usar o resto de seu tempo como quiser e ainda ganhar dinheiro para garantir que seus objetivos pessoais e profissionais sejam alcançados? E escolher biologia ideal para seu estilo de vida? Se você me responder que sim, você precisa conhecer o curso profissionalizante de chaveiro residencial. Continue assistindo o vídeo e veja tudo o que você vai aprender ao adquirir o curso. Módulo 1. Como identificar a chave no catálogo? Como Confeccionar suas próprias ferramentas de abertura de cilindro Como confeccionar a cópia de chave tetra na lima A partir do segredo Como confeccionar a cópia de chave tetra na máquina Como confeccionar a cópia de chave ali na máquina como confeccionar cópia de chave gorge simples. Como confeccionar cópia de chave e dupla na máquina. Módulo 2. Abertura de cilindro. Abertura de fechadura gorge. Abertura de cadeado. Módulo 3. Como desmontar e montar cilindro tetra a partir do segredo. Como desmontar e montar pinos, contrapinos e mola do cilindro tetra. Como desmontar fechadura de armário Como abrir cilindro e fazer manutenção Módulo 4 Mestragem de segredo Unificação de segredo Troca de segredo do cilindro tetra Troca de segredo do cilindro Troca de segredo do cadeado Módulo 5 você vai ganhar 10 aulas práticas de bônus, o curso completo são 38 videoaulas e você pode adquirir o curso com um pequeno e único investimento. Clique no botão abaixo do vídeo e garanta sua vaga. Assim que finalizar sua compra já terá acesso ao curso. Fique com Deus e nos veremos lá dentro do curso.